O Núcleo de Avaliação da Unidade realizou mais uma premiação de saco Docente da Escola de Engenharia. Conversamos com a professora Luciane sobre como acontece o processo de avaliação que resulta na escolha dos professores e quais as ações do Nau para tornar os estudantes mais participativos nas avaliações. Atualiza! O Nau ele é um Núcleo de Avaliação da Unidade. Todas as unidades da, da universidade, não só aqui na URGS, mas todas as universidades do país, têm os seus núcleos de avaliação. Então, esses núcleos, ele tem uma coordenação, uma coordenação substituta e os membros, e é formado, então, por docentes, por uh, representante discente e representante técnico-administrativo. A função do NAU é avaliar, então, as atividades que ocorrem dentro da universidade, usando, principalmente, os instrumentos da Secretaria de Avaliação Institucional. Atualmente, esses instrumentos são de avaliação do docente pelo discente, que é um instrumento mais antigo, que já está mais consolidado e, portanto, é o que tem a maior participação e adesão dos alunos. Mais recentemente, foi criado, a partir de 2016 2 foi criado o um Instrumento de Avaliação da Pós-Graduação, e o mais recente de todos é um instrumento de avaliação do ensino à distância dentro dos cursos presenciais. Então nós do NAL temos a responsabilidade de uh, olhar esses dados e fazer análises tanto quantitativas quanto qualitativas com relação à qualidade das nossas disciplinas e dos nossos cursos, seja de graduação ou de pós-graduação. Com base nesses dados, o que nós fazemos é entregar relatórios, tanto para a direção da escola, quanto para as chefias de departamento, NDE, coordenação da pós-graduação, de tal forma que os gestores, que são aqueles que têm responsabilidade de atuação para a melhoria dos cursos, possam atuar. Então, o NAU ele não tem o poder de atuação. Nós não temos ações diretas sobre disciplinas específicas de cursos. O que nós fornecemos são os dados e as avaliações que são possíveis serem feitas. Então, todos os anos, durante a Semana da Avaliação, que ocorre sempre no mês de junho. Então, na última semana de junho, agora, vai ocorrer a Semana da Avaliação de 2019. Nós nos reunimos com a direção, normalmente na reunião do conselho da unidade, e entregamos, então, esses dados para que os gestores tomem conhecimento, porque só quem consegue acessar os dados das disciplinas são os próprios professores. Os gestores também não têm acesso, apenas a coordenação do NAL. Então, por isso que a gente faz esse trabalho, de tal forma que eles possam tomar, então, as ações necessárias. Além dessas atividades de avaliação dos instrumentos, nós também, junto com a direção, promovemos o destaque docente. Então, baseado no resultado das avaliações de cada disciplina, a gente faz a seleção daquelas disciplinas que, durante o ano, obtiveram nota de avaliação maior ou igual a 4,9. Então, as notas de avaliação, a nota máxima é 5. Então, aquelas disciplinas que tiveram essas notas altas é, que também tiveram uma quantidade mínima, então de avaliações que a gente julga que é o número 5, né? Ao menos 5 avaliações com até dois professores são listadas ali de todos os departamentos da engenharia e é fornecido para a direção da escola que então decide, né, dentro daquela lista quais são os professores que vão receber o destaque. Esse destaque ele foi estabelecido como um incentivo, né, para que esses professores e os outros vejam os bons trabalhos que estão sendo realizados e se motivem também a melhorar sempre a sua prática docente. Além disso, nós também estamos realizando visitas nas disciplinas de introdução à engenharia. Então... Em todos, todos os semestres, né, sempre os alunos, os bichos, os novatos, eles frequentam essas disciplinas no primeiro semestre. Então a ideia é que eles, desde ali, passem a conhecer os instrumentos, conhecer o trabalho do Nau, o que é feito, para que então a gente consiga aumentar a participação dos discentes nos instrumentos de avaliação.